Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, recentemente eu postei o um vídeo deste mini módulo que eu comprei da Shopee, aí ó, e mostrei fazendo o teste, que ele tem um som legal, ele amplia mesmo apesar de ser pequenininho, né? Ele tem um som bem, bem potente, dá para fazer algum projeto aí para quem quer um som mais legal aí é, no carro ou quiser fazer uma caixinha. Porém, né, com o teste inicial com o telefone não foi tão legal, mas um outro aparelho, que nem eu falei no vídeo, consegue com certeza fazer um projeto top com esse mesmo módulo. A galera viu o vídeo e pediu para mim estar abrindo este módulo. Eu também fiquei curioso, né, e atendendo ao pedido do telespectador e do inscrito, e também para tirar minha curiosidade, que também fiquei muito curioso, eu hoje, neste vídeo, vou abrir este modo e vou mostrar por dentro. Se tiver alguma peça que eu conheço eu falo. Se não tiver, né? Vamos pesquisar juntos e saber do que se trata. Mas vamos lá, galera, abrir esse mini modo e ver por dentro como que ele é feito. Porque é muito pequenininho, muita potência. Olha o tamanzinho para 500 watts, galera. Está aí. É muita potência mesmo. Então vamos lá abrir ele. Aí galera, vou usar essa bancada aqui, ó, para me apoiar e vou abrir ele agora, né? E para abrir ele tem aqui uns parafusos. Eu não sei se ele dermancha só a capa ou se vai dermanchar alguma peça por dentro. Então vamos lá, vamos lá. Os parafusos que tiver aqui eu vou tirar. Vou começar por esses laterais aqui. Nunca fiz isso a primeira vez. esse aqui ó no meu canal é assim a galera pede e eu faço vamos abrir também fiquei curioso tá galera fiquei curioso porque o bichinho só não tem um tamanho mas fala bem mesmo opa já soltou alguma coisa lá dentro ó. esse parafuso aqui não devia ter saído aqui primeiro então é já soltou vamos lá tem mais parafuso aqui atrás vou tirar esses parafusos tudo mas esses lateral não devia ter tirado não Alguma coisa soltou ali já Bora, bora Achei lindo galera Ele é um matinho também Que cromada Brilha Bem compacto Dá pra colocar Fazer uma caixa Colocar em moto Então Ele é bom mesmo Vamos abrir aqui mais parafuso Também parafuso aqui é, ó Opa, já abriu a tampa Ah, Bora lá Já vi que caiu aqui Foi um dissipador de calor É uma peça de alumínio Vamos ver aqui Já tá aqui meio que aberto ó. Deixa eu ver como que vai aqui Pra retirar aqui Ah galera Apesar de tirar essa tampinha aqui Pra ele fazer o fundo, ó então, já consegui abrir o modo. E veja, galera, o que tem aqui na plaquinha dele, ó. Praticamente, ó. Quase nada de peça, ó. Um fio aqui, que parece ser uma antena. É, dá um zoom aqui melhor pra, pra ver aqui, ó. Esse aqui é a entrada, né? Eu falei do... No caso, é a saída do áudio. A entrada do cabo de força, aqui o LED indicativo que tá ligado esse aqui deve ser a placa de som para ampliar essa aqui é a chave que de volume controle de volume tá aqui e essa aqui é a parte do RCA onde que vai entrar o áudio que vai con conectar o o som aí do carro o aparelho que vai emitir o som aqui nele tem mais esses um, uns capacitou aqui né tem um bem grandão ele tá aqui ó e uns três pequenininho que eu não sei é capacitou também a plaquinha é isso aí galera o projetinho dele aqui fabricado é isso aqui ó pouca peça e funciona do jeito que você vê aqui a caixinha do USB tá aqui no caso, essa, essa caixinha aqui, ela é uma tomada 5 volts. E tá aí, ó. O vídeo foi rapidinho. Matando a curiosidade da galera que pediu pra mostrar por dentro. Ó, deixe comentários. Se alguém já viu um aqueles, os modos maior Se tem a mesma peça. Ou não. Ou a quantidade é menos. Ou... Não sei, deixe comentários aí, galera. O que vocês acharam, né? De ver o mini modo aqui por dentro, ó. E tá aí, gostei Bem compacto mesmo Bem pequenininho mesmo Então agora fechar ele de novo, né E encerrar o vídeo aqui Falou galera, muito obrigado aí pelos likes dos outros vídeos é, Se gostou desse aqui Já deixe seu like, deixe seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva E estão quase chegando aí os 10 mil inscritos Ajuda a gente aí a bater essa meta E eu espero vocês até o próximo vídeo Deixa eu fechar aqui Fechar não é difícil É só acompanhar aqui o... Tchau!